Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, iremos conversar sobre anúncios publicitários. Atualmente, nos deparamos com anúncios publicitários em todos os lugares, como na TV de nossa casa, quando o filme ou programa que estamos assistindo faz uma pausa e vai para os comerciais. E também no YouTube, quando vamos assistir a algum vídeo e este vídeo é interrompido por um mini-vídeo com propagandas. Os anúncios publicitários também podem ser encontrados em outros sites na internet, em jornais, revistas, pontos de ônibus. A forma que esses anúncios irão aparecer irá depender do lugar em que se criará este anúncio. Vamos ver um exemplo de um anúncio. O que acharam? Será que de vontade de comer melão? Já viram algo parecido, como o um anúncio com frutas? O título Rei Melão nos faz recordar do filme Rei Leão, isso também pelas capas serem parecidas. Nesta imagem, vemos também a frase o legítimo herdeiro do trono Hortifruti. O que acharam desta frase? Saberiam explicar o que ela quis dizer? E a frase Aqui, a natureza é a estrela. Essas frases, considerando também a imagem do melão, são importantes para a criação do anúncio. Elas ajudam o anúncio a parecer mais interessante e criativo, chamando a atenção das pessoas, assim como o título, o rei melão. A primeira frase faz uma brincadeira lembrando da história do filme Rei Leão. Vemos que o melão é um legítimo herdeiro, relembrando, assim, a trama do filme Rei Leão, com o um desentendimento por conta de quem deveria assumir o trono. A segunda é uma frase que possui o um valor de slogan. Os slogans são frases de efeitos criadas pelas empresas e marcas de modo a criar algo que faça as pessoas se lembrarem daquele produto ou daquela empresa. Neste anúncio da empresa Hortifruti, o slogan que notamos é justamente este. Aqui, a natureza é a estrela, podendo a imagem da estrela nos relembrar a fruta carambola cortada. Vemos que as cores neste anúncio são bem fortes e chamativas. Estes efeitos existem para chamar a atenção de quem está vendo este anúncio. Vimos que ter a atenção das pessoas é algo muito importante nos anúncios publicitários. As letras que notamos na imagem possuem o tamanho devido de acordo com a sua importância, ou seja, de acordo com o que o olho precisa olhar primeiro. Portanto, frases com letras maiores são as que possuem maior importância. E vocês? Saberiam dizer sobre para que servem os anúncios? Vimos que o material dos anúncios pode estar dentro do tema de materiais para vendas. Por isso, os anúncios são criados para informar as pessoas e atraí-las a adquirir algum produto. Os anúncios devem ser apropriados para todas as idades, por isso, é muito importante que procurem algum adulto, caso se sintam influenciados. Você consegue se lembrar de algum anúncio que te deixe animado, curioso ou que te deu vontade de comprar o produto? Vocês acham que tudo o que está nos anúncios é verdade? Não podemos nos esquecer que a função dos anúncios, além de informar sobre os produtos, é nos convencer a comprá-los. Por isso, Precisamos ter bastante certeza se aquilo que está sendo anunciado é algo que precisamos ou realmente queremos. Pois bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Ótimos estudos e até a próxima!